Gente, gente. Ah, então, bem-vindos a mais um Twin Inside Show. É, mais uma vez eu estou aqui sozinho. A entrevista do álbum vocês vão ver depois. Que eu também fiz sozinho, porque o Lucas não pôde comparecer. Estamos com ele. Vou dar minha opinião pessoal, né? porque era um dos cristais que eu mais torcia assim, do Clube dos Novatos. Infelizmente saiu. Aqui, Rainer, dá um alôzinho pro pessoal. Oi, gente. Então, gente, me fala o que aconteceu, me fala desse de jogo... Você assim, sempre parecia uma pessoa, tipo, quem olhava para a tribo falava que você seria um novato que poderia comandar uma parte do jogo, né? Você sempre passou essa, essa personalidade assim, forte, meio agressiva até às vezes. Você considera que você foi um tipo de líder que estava na aliança majoritária? Vai falando aí do seu jogo para a gente descobrir. Ah, na, na época da tribo eu estava numa aliança com, três pessoas, com mais duas pessoas, Ana e Sardinha, né? E o PZ era o botão da tribo, ao meu ver. Aí... Aí o jogo foi andando, continuei continuei na... com eles. Quando a gente flipou pra, pra eliminar o Nix, a gente flipou junto. E já já isso ia dar da... Da merda, porque iam pra cima da gente, não muito à frente. E aí eu mudei de lado de novo, pulei de volta. <risos> E aí foi isso, Ai, mas não, não sei se eu fui um líder assim, não. Tem gente mas que liderou mais. Você pensou que depois da tirada do Nixon, você ia ficar de um lado pro outro ou você ia estabelecer o lado de lá mesmo? Eu ia estabelecer o lado de lá, com certeza. Tanto que no meu... Gente, Na minha eliminação, você então era cascavel, gente. Você ia varrer <risos> seu lado inteiro, é isso? Exatamente. Socorro, gente. Que horror. Meu cristal, por que você fez isso, gente? Ah, Não, mas é... falando, Foi uma jogada muito boa, realmente, aquele flip ali. Bem inesperado, tipo todo mundo chocado. É, eu tava em chamar chamado com todo mundo né, na hora da votação. <risos> Tive que fazer print do... Eu, gente, eu mudei tanto voto naquele dia, eu já tava nervoso. <risos> ai, ai, e o bom é que ninguém sabia que a gente tinha flipado. Tipo, o pessoal ficava assim, quem flipou, gente? E todo pois mundo é. pensando, assim, depois todo foi revelar mundo... com você. Quando começou a revelação dos votos da Animação do Nero, eu saí da chamada. E ninguém, tipo, foi me procurar, ninguém. Tipo, ficou um tempo assim, não, o rádio caiu, já daqui a pouco volta. E a Nayara veio me perguntar: cadê é você? Só que eu fiquei <risos> quieto na linha. E... Aí quando saiu a eliminação, ele flipou, gente, não teve jeito. Eu não, ah, uma pena. Só, mas eu saí. Eu saí da mas informação. e aí sobre. O que você tem que ser saiu, né? Que eu acho que todo mundo já sabia que ela tinha uma tela de desempate. Uhum, vocês eu tentaram. Eu dei o dinheiro pra ela comprar. É sério? <risos> Gente. Olha aí, pessoal. Uma dica pra vocês. Estão jogando o próximo survival, não dê dinheiro pros coleguinhas. Nunca se sabe uhum. se vai ser sua eliminação ou não. Oita. Mas, assim, vocês não tentaram estabelecer um acordo. Não tentou voltar. Nova, novamente para o lado que você tava. Porque eu, eu não entendi porque logo vocês dois se miraram, sabe? Na, naquele assim, F8. F9, quando, F8 F9. quando eu tava na, na Tribal, lá no início ainda, eu tinha lá bem no primeiro dia ainda, eu tinha fechado o F2 com a Mari. Uhum. E, e aí a gente tava jogando junto e tal, tava construindo algumas coisas. Tive, recebi algumas informações e passei para a Mari. Só que a Mari, por sua vez, confiava muito na Jana e contava as coisas para a Jana. Só hum. que a Jana queria jogar muito com a Nayara e nessa quase eu sou eliminado. Se eu tivesse ido para um <risos> CT, se eu tivesse ido para um CT depois do... Porque aí a Yalunca nunca mais foi para nenhum CT, né? Eu, eu acho que eu teria sido eliminado porque ela contou, mas eu e a Nayara a gente conversou. É, num tempo, aí, desde então, eu estabeleci. Eu vou ficar desse lado, vou contar tudo que eu puder, até eu conseguir me livrar. Hum. Então, foi uma coisa pensada que eu tinha que saber o tempo, a hora certa de mudar de lado de novo. Então, esse mudar... seu plano já era bem de antes, Flipar. Né? Era, era antes, era bem de antes. Eu acho que eles não Sim. sabiam disso. Eu também acho que era um... bem legal isso aí. É, mas já era bem de antes, eu só não sabia a hora certa. Tanto que, quando ela comprou o martelo, eu não sabia ainda se eu devia ou não. Só que como o Álvaro tinha comprado o voto duplo, eliminando o Álvaro, eu não ia ter mais condição. Porque o Peso não ia jogar comigo, o Gustavo não ia querer eliminar mais ninguém dali, então eu ia ficar sem número. Então foi a hora que eu decidi mudar. Só que a gente fez burrada com os ídolos, com os poderes, e aí... Então é correto então... falar que no CT que você flipou, se a Nayara não tivesse imune, quem ia era ela ali. É, exatamente, é, a votação era dela. Gente, Eva Reel, o martelo e todo esse lado que a gente tá vendo hoje não existiria no top 5, né? Exatamente, Basicamente. Então, exatamente. a gente ia botar no Pese para eliminar o ídolo dele Só que eu não tava conseguindo falar, porque eu tava ouvindo tudo, né? E sabendo que o Pese não ia usar o ídolo, mas eu tava muito nervoso na ligação Então eu não conseguia digitar muito para ninguém perceber nada E aí foi na Leroy mesmo, a Leroy tá ligado, saiu por o última opção Pois é. é. Realmente, eu acho que... É porque não tem como saber, né? Depois que você analisa, quando passa, quando você tá calmo, você, passa, você pensa assim, ah, era melhor ter eliminado tal pessoa. Mas na hora, que é a coisa que tá andando ali, acho que nervos a mil realmente influenciam, né? Pô. Mas, assim, é... Então, já que você falou que você já tinha pensado nesse flip desde antes, provavelmente está nos seus questionários, né? Uhum. Então, a galera do seu primeiro lado, né? Do seu lado menos recente o lado você estava sendo enganadíssima por você o tempo todo, mas Mais ou menos, assim, eu, eu tive que cortar realmente as, as relações porque, eu não, porque a Mari se eu falasse pra ela, ela, falasse pra alguém podia chegar muito fácil no ouvido da Nayara porque tem um bom social, ou no Sardinha que eu não sabia direito com quem ele conversava então eu tive que precisar que o número ficasse menor, tipo como aconteceu, tipo assim, o Álvaro ia precisar de alguém pra flipar, porque senão ele ia ser eliminado então, eu tive que pre precisava desse momento para conseguir entrar na tranquilidade, sabendo que ninguém ia mudar de lado comigo e, me, e votar contra mim. Porque senão podia ser eu. Então, foi tudo, foi pensado, mas, tipo assim, se, tivesse, se eu não conseguisse essa janela, eu ia ter que continuar lá até o final. Sim. Então, eu fui jogando para tentar. Mas eu, eu sabia que a Nayara era uma forte jogadora e, se eu chegasse lá no final com ela, não ia de nada, ia ficar o jogo inteiro ah, do lado começamos dela. Começamos os alvos aqui, ó. Isso aí. <risos> do lado dela, e aí eu não ia, eu ia, até o final, pra nada. Então eu preferi fazer uma jogada, e mesmo que fosse eliminado antes, fiz. E quando houve esse flip na Liruá, partiu de você ou partiu do lado de lá? Então, eu procurei a Mari, e contei toda a história dessa época da Jana, que ela não sabia ainda. Contei, não, abri todo o jogo gente. de trás. Procurei, aí falei pra ela que ia procurar o Álvaro. E liguei pro Álvaro no dia seguinte, propondo a ele essa mudança, e a gente conversou muito e chegou a algumas conclusões que a gente realmente achou que era melhor eliminar a Nayara. A Leroy foi na hora do desespero. Mas ainda só era eliminar a Nayara. E o que, que você acha que pode acontecer nesse F5? Olha, o que eu acho que vai acontecer é continuar esse F4, vão eliminar o Danilo e pronto. É, a menos que ele ganhe a prova de imunidade, aí eu já não sei. Mas não sei, pode acontecer outras coisas que eu não tô sabendo e aí eu vou bater palma. Mas não sei. Você já tem, tipo, se você acha que... É porque eu tô fazendo a entrevista fora de ordem, né, com vocês, uhum. por causa que do... atrasou tudo. Enfim, eu tive agora com o Álvaro, uhum. apesar de ele ter sido eliminado depois, mas vamos falar isso aqui. Ele falou que todo mundo que tá ali... Tem um jogo bom e que ele não decide o voto ainda. Você concorda com isso? Que todo mundo ali tem um jogo bom realmente pra ganhar um voto? Não tem. Nem todo mundo tem. Hum, nem todo tem, mundo gente. tem. <risos> Adorei sinceridade gente. Não tem, não <risos> tem. Tem que tem mais chance de ganhar voto do que outras. Vai depender muito de quem for ali pra final. Mas tem uma pessoa que eu acho que eu não daria meu voto de jeito nenhum. Bom saber, gente. <risos> Ou seja, leve essa pessoa, pessoal. Brincadeira, eu não quero influenciar em nada Então é... E provavelmente Então, acho que com essa descoberta Você vai ser mais um dos indicados a sprint né? Eu acho, porque Se você estava fazendo esse jogo duplo desde lá, Daquela época e esperou Esse tempo certinho de flipar Eu acho que provavelmente uma indicação sim O que meio que ferrou vocês Foi a questão de, tipo, não é estar errado é que vocês eliminaram a pessoa, né hum. Mas foi esses poderes Rolando, né, essas é. coisas de quem tinha o que, quem usa quando, em quem também. Exatamente, porque se a gente tivesse eliminado o Pace, não teria mais um ídolo no jogo, a gente conseguiria eliminar logo em seguida Lero a Leroa, o pessoal talvez fosse usando o Jogar Votos à toa, sem saber, e a gente tivesse chegado agora, o F5 fosse o outro, totalmente diferente. Mas não sei, agora é se pensar em si e si, não adianta. Sim, aí você fica doido, né? é. é. Você quer falar mais alguma coisa, assim, quer botar algo em alguém... Eu lembro não. se eu queria botar alguém, alguém alguém. Tá no chat ali. que a gente <risos> então, tem, tem acho que tem duas pessoas com um jogo muito bom. Eu acho que não vou, não posso, vou falar o nome hey. agora, né? Eu tô... Ah, não vou falar. Mas Ai, uma pessoa logo, eu gente. disse bem claro. É, Nayara tem um jogo muito bom desde o início do game. Um social muito forte. É um ponto forte dela, o social. Eu acho que... Eu tava lá desde o início, tipo, cheguei a momento que eu pensei, não vou flipar, vou flipar, não vou flipar, por conta do social dela que controla a cabeça. Mas Gustavo tem um jogo muito bom. Muito, muito bom. E o resto. Certo. O resto, quem sabe? O resto descartou, pelo que eu tô. Ela entrevista com a Álvaro, ele também falou desse jogo do Gustavo, né? Que é um. O pessoal fala que ele é muito paranoico, não sei o que. Ele até citou que é uma pessoa paranoica e né? ainda tem rasga votos no Plano F5, né? Pois é. Você acha pois... que ele é paranoico mesmo? É uma coisa. Ele pensada. é paranoico. E eu acho que ele chegou no jogo dele até agora porque ele é paranoico. Eu acho que se eu tivesse mais um <risos> pouco de paranoia, quem sabe eu tivesse implorado pro Danilo usar o ídolo em mim e ele tivesse usado, eu estaria <risos> no jogo. Mas ele tem, tem, é muito paranoico. Ele começa a meio que pirar. Mas ele tá sabendo. Uns... Segurar um pouco, eu acho. Porque no, na minha eliminação, acho que ele, talvez ele tivesse usado, né? Não sei. Me ia adiantar muita coisa também, talvez. É, não ia tanto, não. É, então eu acho que não, ele fez certo em segurar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, gente. Não que eu lembre assim agora. Seus álbuns já estão bem definidos, quem são, né? É. Você meio que falou que foi o Flipper da Season, pelo que vimos aqui. Você e o Elery. É. Valerei, então... Ele, é, era bom. ele precisava é. fazer Na verdade. e é, eu acho que tipo é... minhas considerações sobre você assim pessoais né Minhas. Uhum. que eu acho que sempre você é um jogador bem articulado pelo que a gente via assim e que você não tinha muito alvo, porque as pessoas saíam e, tipo não citavam seu nome tipo assim era surreal eu ficava assim gente sério que ele não tem álbum ele parece ser assim, uma pessoa tão presente assim tipo com certeza a, minha impressão, a impressão que eu tinha de você é que você não ficava calado, né? Você, tipo, botava a sua opinião lá e eu acho que você defendia. Não sei se eu tô errado. É, no CT eu acho que eu nunca é, fiquei fazendo meias palavras. Eu tinha que responder, respondo. Inclusive no último CT, o pessoal falando ai, você tem jogo pra, pra, pra ganhar? Todo mundo respondendo. Lógico que tem, gente. Fala, é, tem, pronto, tá bom. Não tem medo? É, tem que assumir o jogo que tem, né, não? É, tem Vai que cair. assumir. Mas parece que ninguém se tá vendo. E eu vou então fazer aquelas perguntinhas das pessoas, né, se você for tipo, pra elas, você uhum. explica o porquê, como saiu antes do Álvaro. Então vamos começar pelo Álvaro, apesar que ele já saiu também, mas né, Álvaro. É, Álvaro, ele é, o Álvaro tem uma lábia muito boa, não sei qual palavra, ele tem é um charme assim pra conquistar, assim. É, bom, A Mari. Favor. Mari, ai, Mari é uma fofa. Oh. Mário, você é suíço deciso, você acha? Eu acho, com certeza. E Gustavo? Gustavo é muito inteligente. Sardinha. Medroso. <risos> Ai, Sardinha, gente, eu não fico por isso. Sardinha é uma ratinha adorável, eu amo Sardinha, mas não sei qual é o que eu quando Você entra em pânico. Deixa eu ver... Temos a fada, né? Ai, meus cristais se separaram, <risos> eu odeio isso, Nayara. Nayara. Nayara muito articuladora, manipuladora, talvez. Nayara, com aquela carinha, gente, quem diria? É, ela é muito boa nisso. É, temos o Pesi, Pesi, eu não sei como se pronuncia o criatura. dessa ah, ele já falou, mas eu Cada não eu esqueço. Ele de... é. chama Pesi, então. Acho que é Pesi. Pesi, então, tá bom, mudei. PZ, qual palavra eu posso usar pra ele? Hein? Uma... Hum... Eu acho que ele é muito cachorrinho dos outros. Temos a cadela da Ciso, então, amei. Eu tava procurando pra saber quem era, até agora eu não tinha achado, mas bom saber. Ele pode me surpreender, não quer dizer que isso, mas até agora é o que ele tem sendo. Eu acho que faltou o Danilo só, né? Danilo? É, Danilo, deixa eu ver Danilo ah, Ele é um jogador Deixa eu ver Eu falaria que ele era planta E talvez em outros tempos, mas agora eu não vejo mais assim Eu acho que ele ah, Ele soube esconder Os alvos dele o tempo todo e tá, No F5 E muito jogador melhor que ele tá, Já foi eliminado há muito tempo Com certeza e você tem aposta se vai ser F2 ou F3 pra essa season ou não? F3 eu tenho uma aposta. Talvez Gustavo, Nayara e Sardinha. Você acha que realmente esse F3 pode ser válido pra chegar lá, tipo, intacto? Eu acho. Talvez, eu acho. Eu acho que sim. Eu acho que ninguém jogaria com o Danilo. Ficaria com medo, talvez, de propor alguma coisa. É a minha opinião. Mas pode acontecer, pode acontecer. E aí eu vou falar, nossa senhora, mas... É, eu né, acho... se ele ganhar imunidade, quem, quem sabe pode acontecer aí. Vou ter que implorar pra ele um votinho, com certeza. Ai, gente, eu não, eu não gosto de ver minhas torcidas se fudendo, mas seria um, um guia de muito bom, o Dani Limone, então vamos subir hashtag aí, Dani Limone, pra ver o caos acontecendo, né? Eu quero ver o caos acontecendo. Eu acho que vai ser bem legal de acompanhar pra ver quem é que sai. Ah, vai ser uma novidade, gente, porque eu imaginei, eu acho que escrevi no meu último questionário que dependendo da de, eliminação do da, da minha eliminação os CTs iam ficar previsíveis o tempo todo, porque estava muito claro os lados ali e eu acho que eu sabia que ninguém ia mudar. Fiquei esperando para ver se acontecia alguma coisa no álvaro ou na mari, mas nada aconteceu. Acho que vai acontecer, vai continuar. E você quer deixar um recado pra sua fanbase aí? Tem muita gente que gosta de você, viu? Muita gente mesmo. Inclusive as pessoas que dão em cima de você também. Nixon aí, que não me deixa mentir, não é mesmo? Ai, gente, Nixon não sabia. Não fazia ideia no jogo que queria alguma coisa. Nunca falou isso. É. Quem sabe eu não tivesse eliminado o Nixon. Pois é. <risos> é... Ai, ah, gente, eu já fiz o... Eu joguei o que eu podia. Foi a minha primeira experiência, assim Eu acho que... Eu fiz tudo o que eu podia. Eu entrei de cabeça no jogo, é, altas horas da, da, da madrugada fazendo ligação, preocupado, na minha eliminação mesmo. Eu fiz o que eu pude. Falei que ia votar no Danilo com todo mundo, pra ver se eles iam no Danilo e eu consegui eliminar alguém. Fiz de tudo. Eu não, não saí aceitando a minha saída. E obrigado pelo apoio de todo mundo que esteve comigo. Com certeza. E veremos também no All Stars, né? É. Tá, tá óbvio é. que você vai voltar. <risos> Você aceita voltar, tá, não aceita? Eu, Ou aceito. Não, você... Eu ah, tá. aceitaria. Então, a gente já, já tá dentro, gente, não tem <risos> nem o que falar. E é isso. Muito obrigado pela entrevista. E boa noite. Boa noite. Beijo. Beijo.